Vamos falar de fé, logo após a consagração a Nossa Senhora Aparecida. Vamos falar, Paulo, de peregrinos de Piuí e de outras cidades aqui da região. Eles estão a caminho do Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Exatamente, 24 peregrinos, eles saíram ontem à tarde aqui da nossa cidade de Piuí com destino à Aparecida do Norte, em São Paulo. Outras seis pessoas dão apoio aos caminhantes, essa é a 15ª Romaria a Pé, promovida por piunhenses devotos da Padroeira do Brasil, que contam com participantes também das cidades de País, Lagoa da Prata, Pimenta, São Roque de Minas e Vargem Bonita. Os repórteres João Vitor Emanuel e Roselia Morim acompanharam a missa de envio dos Romeiros. Vamos acompanhar. Após dois anos de interrupção, por conta da pandemia da Covid-19, 23 romeiros saíram na tarde desta terça-feira, 25 de abril, com a 15ª Romaria a pé, de Piuí, a Aparecida do Norte. Uns com o objetivo de cumprirem promessa por graça alcançada, outros por quererem reforçar sua fé, mas todos com um só propósito, chegar à casa de Nossa Senhora Aparecida para agradecer. Nós conversamos com o senhor Dionísio Sabino de Melo, precursor da romaria, que hoje já não vai mais com os Romeiros por motivo de doença, mas disse estar junto deles no coração e nas orações. A idade chegou, aí eu tive que parar os médicos e proibiu de eu caminhar por causa da idade, que eu não podia forçar. Veio a anemia, né? Enfraqueceu, a gente ficou velho, né? Aí não vai mais, né? Meu coração tá juntinho com ele lá. Toda noite eu tô rezando e tô pensando onde que é está. Sei direitinho os pontos deles, onde eles dormem, tudo certinho. Na verdade, nós estamos muito junto dele, porque fala o nome dele o dia inteiro. Olha o Dionísio, é isso, o Dionísio faz isso. Ele ensinou <risos> aqui, isso. Para onde aqui, viu? Oh, seja bem-vindo. Bem tá certo, então, o senhor Zé Camilo também. Qual é? O senhor já vai há quantos anos, senhor Zé Camilo? Muito obrigada, viu, Fábio? Senhor Dionísio, muito obrigado. É o quarto ano que eu vou. É o quarto ano que o senhor vai? É. O senhor está com quantos anos? 70 só. Aí, ó, o senhor Zé Camilo, que todos conhecem, com 70 anos. E qual que é a parte mais difícil desta Romaria a pé, a Aparecida do Norte? Serra da Mantiqueira. Subir a Serra? Subir e descer, né? É <risos> difícil. Serra da Mantiqueira é complicado, mas o resto... É difícil, mas é gostoso. O empresário Fábio Soares, também um dos romeiros que participa desde o começo, disse o motivo de ter ido pela primeira vez e falou sobre o momento mais difícil do trajeto. Minha participação é, começou há 17 anos, 18 anos atrás, foi quando eu tive um câncer e eu fiz uma promessa de ir a do norte a pé. E eu fui... né? É, Primeiro, né, Deus me deu uma segunda chance, curei, logo que eu curei, eu fui na primeira. E me fez muito bem, sabe, aquele é um momento de uma reflexão profunda, momento eu comigo mesmo, eu com Deus, né. Então, me fez muito bem, eu continuo. Essa é a décima sexta que eu estou indo. Nós caminhamos em torno de 40 quilômetros por dia, né. Então, é, é, é, a hora que chega o terceiro dia... Geralmente, terceiro para quarto dia, que a gente vê assim, eu acho que é a parte mais difícil, que as pessoas muitas vezes podem desistir, ou, ou acham que não vai dar conta mesmo, sabe? Então acho que é, né? é porque é um cansaço muito grande, chega quase com exaustão mesmo. O eletricista Marcel Henrique, indo na Romaria a pé, pela primeira vez, falou da sua expectativa. Eu estou em busca de aumentar a minha fé. E agradecer por todas as graças né, que Nossa Senhora Aparecida, Nosso Senhor Jesus Cristo concede para mim, para minha família. Então é nesses pontos que eu, que eu penso. Agradecer e pedir também. Padre Daniel Miranda, também pela segunda vez, participa da Romaria a pé de Piuí. E em seu lugar, na paróquia Nossa Senhora do Livramento, ficou o Padre Marcos Costa. Que todos vão com Deus e Nossa Senhora Aparecida lhes protegendo. Bem, os romeiros já caminharam 36 quilômetros e hoje estão em Araúnas, município de Guapé. Às duas horas da tarde de hoje haverá uma missa e logo em seguida eles vão caminhar mais 30 quilômetros até a cidade de Ilicínia. Nós vamos trazer um diário da caminhada dos romeiros. O Rubinho e o Rodrigo Soares vão nos enviar imagens e depoimentos dos participantes. E hoje temos a participação já do Alex Júnior de Oliveira e do Túlio Regis Balduino Fizeram a gravação lá em Araúnas e eles vão trazer uma mensagem para nós. Nossa Romaria saiu de Piuí, com um destino à casa da mãe, né, que é em Parecida. E a gente estamos aqui agora em Araúna, em sentido da casa da mãe. E a nossa experiência está sendo muito boa, que nós com nossos amigos aqui que... E já se tornaram todos irmãos, né? Eu tô aqui com o meu amigo Túlio, que a gente faz parte da cozinha, né? Que é meu amigo, meu irmão e meu compadre, né? Então, é, vou deixar aqui dar as palavras dele, as experiências dele, que ele é mais velho de, de Romaria do que eu. Eu já tô na terceira, que pra mim tá sendo muito gratificante, tô muito satisfeito. E graças ao meu, meu compadre e amigo Túlio, a gente também na terceira já. E eu vou passar pra ele. Hoje nós saímos de Pinhuí por volta às 15 horas, depois de uma bela missa do Padre Daniel e do Padre Marcos. Estamos aqui, né, conforme assim, o Padre Daniel falou, saindo aqui de Araúna, com destina e Uma experiência, sabe, do amor a Deus, do amor à Nossa Senhora Aparecida, fé, muito companheiro, irmão junto nós somos quase 35 pessoas. E hoje, a partir das 14 horas, estaremos partindo daqui. Após a mesa do padre Daniel, que também é nosso irmão, que está nos acompanhando, pedindo a Deus proteção, saúde, e paz para todos os moradores da região, as famílias de Pião e a todos aqueles que estão nos assistindo e nos vendo, ouvindo nesse momento. A todos, tenham um bom dia. Muito bem, está aí. Nós vamos trazer aqui, aqui, então, no nosso programa, todos os dias, é, um diário, um relato né, de como que está a caminhada dos peregrinos rumo à Aparecida do Norte. Quero agradecer aqui o Rubinho, Rubinho ali conhecido como Rubim da, da Plantar, né? Trabalhou muito tempo na Plantar, irmão do Sávio, e também o Rodrigo Soares, que trabalhava lá no Estúdio 10, fotógrafo, e hoje está lá na Radiografe, só para identificar eles. Eles estão filmando, colhendo os depoimentos e vão mandar para a gente todo dia para a gente colocar no ar. Sucesso para vocês, boa caminhada, que Nossa Senhora da Aparecida abençoe a todos vocês.